Olá pessoal, tudo bem? Sejam aí muito bem-vindos a este vídeo. São por duas razões, são por dois motivos que eu estou aqui gravando este vídeo. É, por mais que ele é um vídeo bem simples, né? bem caseiro, mas eu acredito que vai auxiliar e vai ajudar muitas pessoas. Eu estou querendo aqui nesse vídeo falar sobre este produto que é o Detox 3D, porque eu vi muitas pessoas com dúvidas a, em relação a este produto, principalmente aqui no YouTube. Foi onde eu também conheci, pelo fato de estar procurando um produto, algo que me auxilie, que me ajude né, a perder peso, a diminuir gordura, a conseguir atingir o meu peso ideal. E pesquisando sobre algum produto relacionado que me ajudasse, me auxiliasse nessa questão, foi onde eu vi acerca do Detox 3D. E eu vi ali uma pessoa falando, uma moça falando que ela utilizou esse Detox 3D, e ajudou ela a perder peso muito rápido, foi muito bom para ela. Aí eu fui ver os comentários, é como nós fazemos, né? Aí eu vi ali nos comentários muitas pessoas com dúvida a respeito ainda: se era um produto bom, se funcionava ou não, aonde comprar, é, se tem algum efeito colateral e tantas outras dúvidas. Então eu resolvi gravar esse vídeo. Eu falei: se ele for bom para mim, se de fato esse detox 3D ajuda mesmo a emagrecer. Eu vou depois gravar um vídeo para poder estar ajudando essa galera, ajudando esse pessoal que está aí com essa dúvida. E pessoal, esse é o, esse é o primeiro motivo. O Detox 3D, ele é muito bom. Ele auxilia mesmo na perca de peso. Ele acelera a, a, o seu emagrecimento. Principalmente para quem tem um metabolismo lento, que tem dificuldade para emagrecer, ele é ótimo. E eu estou aqui gravando na tela do meu computador... Eu estou aqui aberto na página do Detox 3D, foi onde eu consegui adquirir. Eu estou mostrando aqui essa página, porque depois, no segundo motivo, eu vou estar dizendo por que, que eu estou mostrando aqui a página, aonde você vai conseguir adquirir o Detox 3D, que é do fabricante deste produto. E aqui na página, eles já tiram muitas dúvidas, aonde eu vi ali muitas pessoas com dúvidas né, a respeito deste produto. E acredito que aquelas pessoas ficaram só no vídeo, né? só naquilo que a pessoa estava falando. E elas não te separaram um tempinho para entrar no site e conhecer o site. Então por isso eu recomendo você, oriento você, porque nesse vídeo eu não vou conseguir também falar tudo acerca do Detox 3D. Mas eu vou deixar esse site que eu estou mostrando para vocês aqui, aí abaixo na descrição do vídeo, entre no site. E veja todas as informações que eles dão a respeito desse 3D. Logo no início aqui ele diz, ó, verão sem gordura. Elimine 2kg de gordura profunda por semana sem efeitos colaterais. Aí ele promete aqui, ó, seca 81% de pura gordura profunda do corpo. Elimina até 8kg por mês sem efeitos colaterais. Reduz medidas da barriga, pernas e braços. Fim das roupas apertadas e do inchaço. Fórmula 100% natural, aprovada pela Anvisa. Foi isso aqui que me deu segurança, ó, por ser um produto aprovado pela Anvisa. E aí vou descer mais aqui. Eu tenho algumas outras informações. Ó. O veja como o Detox 3D funciona. Aí aqui é que Detox... eu Detox 3D é um composto de vitaminas muito utilizada como auxiliador para a perda de medidas de todo o corpo com uma fórmula totalmente natural e livre de danos colaterais. Então aqui, ó, o, eles dizem que esse detox, ele acelera o metabolismo, foi como eu falei, né? Se você tem um metabolismo lento, que você tem uma dificuldade muito grande de emagrecer, esse detox 3D aqui, ajuda, pessoal, num tanto ele acelera o seu emagrecimento, e porque ele te dá uma saciedade, ele ajuda a saciar a sua fome, com os nutrientes, com as vitaminas que ele contém e essas vitaminas, esses nutrientes te dão uma sensação de satisfação, de saciedade, ou seja, você não vai sentir fome, você vai se sentir satisfeito. Então aí tem todas essas outras informações. Eles dizem aqui é o medido de 47 quilos, média de 47, medida não média de 47 quilos em seis meses. Então olha aí tem aqui ó, aonde você vai conseguir adquirir Adquira o seu kit com desconto especial. Você quer experimentar, tem esse aqui, ó, que é um tratamento de um mês. O frasco custa R$ 97,00. É muito barato, em vista de, dos que tem por aí, né, que é mais caro e, na realidade, não resolve nada. Tem muito produto, pessoal. Se você for pesquisar, tem muitos produtos que prometem que vão te ajudar a emagrecer. Mas, infelizmente, muitos são só promessas é, enganosas são produtos que não vai auxiliar não ajudam em nada mas o detox 3D eu posso falar com propriedade, porque eu sei que ele funciona e ele vai ajudar você também, se for bom para mim, tantos, e tá sendo bom para tantas pessoas que eu vejo aí né falando bem, vai te auxiliar também ó, ó, 97 reais com um frasco que nem eles dizem aqui né deixa eu voltar aqui em cima ó. elimina 8 quilos por mês com um frasco você vai conseguir eliminar até 8 quilos por mês, dependendo né, do seu organismo. Você consegue aí eliminar pelo menos uns 2, 3, 4, até 8 quilos. Eles dizem aqui, né, isso tudo foi comprovado, foi testado. Tem este outro aqui, ó, o tratamento de, 6, de 8 meses. Você paga 6 e leva 8. Ó. E quanto mais você comprar, mais desconto você vai ter. E esse aqui ó, está por 297 Olha, é muito barato, gente. Você vai comprar oito potes, né? Na realidade você paga cinco e vai levar mais vai levar mais 3 grátis. E você vai pagar apenas R$ 297, reais. eles também parcelam aqui no cartão. E tem esse outro essa outra opção aqui de tratamento, que é o tratamento de cinco meses, que você paga três e leva cinco, Aí você ganha aqui, ó, dois de brindes. Então, olha, você vai pagar 197 em praticamente cinco potes, então é claro, né? Eu deixo eu não iria comprar esse aqui, ó, para experimentar. Eu ia gastar 97 reais, sendo que eu posso aqui com 100 reais a mais adquirir aqui mais quatro potes, né? Porque aqui é só um, e aqui no caso são cinco potes e fazer um tratamento bacana ó, de cinco meses. Acredito que é suficiente para você conseguir atingir, né? O seu peso ideal, a sua meta. Onde você quer atingir, né, perder peso. O frete é grátis para todo o Brasil. Se você quiser adquirir, ó, só vir aqui e comprar agora, tá? Então essas aqui são as opções. Eu recomendaria você esse aqui, ó. Que o valor é bem mais em conta e você vai estar tá tendo aí né, a opção de fazer um tratamento mais avançado. Aí como eu falei, ó, o frete é grátis. E aqui um outro... Depois eu volto aqui, eu vou des descer mais aqui, ó a página para você estar se familiarizando, depoimentos ó, de pessoas reais que usaram, tem esses depoimentos dessas pessoas, depois como eu falei, né entra aí no site, leia aqui esses depoimentos, que é bacana, que incentiva bastante, e aqui ó, está com dúvida quanto ao comprar pela internet, aqui eles falam a né, questão do sigilo, da segurança, é um site confiável, tá pessoal, não tive nenhum problema, então é um site muito confiável. Aqui tem o suporte, se você quiser entrar em contato com eles pelo WhatsApp. E aqui tem algumas perguntas frequentes, ó, que eu vi muitas pessoas perguntando lá no vídeo, nos comentários. Sendo que no próprio site, eles dão aqui ó, muitas respostas e tira muitas dúvidas que as pessoas estão tendo. Quais são os efeitos do Detox 3D no seu organismo? Como usar? Ó? Houve uma pessoa perguntando como usar. Só você clicar em cima, ó, já vai abrir aqui ó, essa frase aqui, essa resposta, cada frase contém 120 cápsulas, é recomendado tomar 4 cápsulas ao dia, duas antes do almoço e duas à noite, antes do jantar, Especiali, é, especialistas em nutrição e emagrecimento recomendam o uso do detox 3D por no mínimo 3 meses com, para um resultado definitivo no seu corpo, então aqui, eles mesmos dão as respostas aqui, tá bom pessoal? Então é só você entrar aí e ver, de repente você tem alguma dúvida, alguma pergunta relacionada ao produto, você pode estar entrando. Aqui os frete grátis ó, para todo o Brasil. E aqui eles falam né, de cada cidade, aqui, ó, de cada estado né, do Brasil. O tempo que demora, ó, de 5 a 10, a maioria deles é de 5 a 10 dias. E, e aqui já é o final. Então esse é o primeiro motivo pessoal, para falar que o Detox 3D ele ajuda mesmo, você vai conseguir perder peso. Vai diminuir medidas aí rapidamente. Agora o segundo motivo, pessoal, é para você tomar muito cuidado. Olha o que eles dizem aqui. ó. A venda do Detox 3D, através de qualquer outro site, está proibida. Pode colocar a sua saúde em risco. Garanta um produto de qualidade. Compre apenas, comprando, aliás, apenas através desse site oficial. Desse site que eu estou mostrando aqui, gente. Por quê? Infelizmente... Tem muitas pessoas que usam de má fé. Por, estar, por ser um produto que está sendo bastante procurado, as pessoas estão recomendando bastante, assim como eu, tem, pelas pessoas, tem alguns fabricantes, tem alguns laboratórios, tem pessoas que estão manipulando, fabricando esse produto, falando que é o original, mas na realidade estão vendendo falsificado. Então tomem muito cuidado, como eles dizem aqui, ó, ele não é vendido nas lojas americanas, submarino, mercado livre, shoptime ou em qualquer outro site, eles falam que você vai ter aqui a garantia de comprar o produto original somente através do site oficial deles. Então por ser um produto, ó, que nem esse daqui, ó, Detox 3D, ele é liberado e aprovado pela Anvisa, ó, tem a numeração aqui, ó. então ele é um produto que foi registrado, ele foi aprovado e para a Anvisa aprovar um produto, ele tem que ser testado, ele tem, tem que ser comprovado, ele tem que ser de fato ali, né, bom, ele tem que é, corresponder aquilo que ele promete. E pela Anvisa ter liberado, significa que esse produto, ele atende na realidade aquilo que ele diz, aquilo que ele promete. E por ele ser um produto original, um produto aprovado pela Anvisa, as pessoas estão usando de má fé, fabricando esse Detox 3D, e eles fazem, é uma arte, faz um uma etiqueta assim parecida, e aí começam a vender mais barato do que já está aqui, e aí as pessoas acabam caindo né num golpe. Então tome muito cuidado pessoal, se você tem interesse em fazer o tratamento também com Detox 3D, eu recomendo, oriento você a realizar a compra através desse site oficial do fabricante. E para facilitar, para te ajudar, eu vou deixar esse site aí abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Já para você já ir direto aí no site oficial, no site original aí do fabricante, para você conseguir adquirir o produto certo, tá pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí da dica e também fica aí esse alerta, tá? Espero que é, esse vídeo tenha te ajudado, tenha tirado a sua dúvida. Eu agradeço pela sua atenção, um abraço para vocês e tchau tchau.